Oi oh é, yeah. sou eu depois de nove meses aqui sem gravar um vídeo Tô eu aqui pra... Sei lá, não é nem um vídeo Isso daqui não é nem um vídeo, é mais um aviso mesmo do um servidor do Discord, então É, eu tô fazendo um novo servidor É, o link vai estar tá embaixo Então Vai ser um servidor normal Sei lá que. Eu vou tentar fazer uma comunidade comum, normal. Comum, que comum, que? Não, sei lá. Uma comunidade normal. Isso. É. Yeah. Tá aí na descrição o link. É. E sobre os vídeos eu. Não sei se vou postar mais. Mas. É isso. Valeu por assistir um minuto de vídeo. O YouTube me odeia porque eu faço vídeo curto para um caramba. Mas é isso. Tchau. Valeu.